Você já ouviu falar do condomínio Murano aqui em Capão da Canoa? Se não ouviu falar, deixa eu te apresentar. Seja muito bem-vindo a esse vídeo. Meu nome é Patrick Lopes, sou corretor aqui no Litoral e esse condomínio é um sucesso de vendas aqui no Litoral. Ele tem uma infraestrutura de ponta, uma das melhores infraestruturas que você vai encontrar aqui no condomínio. Ele tem uma condição de pagamento incrível. Porque ele ainda está na fase de construção. Essa primeira fase que você está vendo, eu vou te mostrar uma casa mobiliada e decorada que já vai ser entregue agora no final do ano. E, enfim, é um condomínio realmente que reúne qualidade de vida, conforto, segurança. Tudo que você procura em um imóvel você vai encontrar aqui no condomínio Muran. Além disso. Por estar na fase de construção, a gente tem uma flexibilidade de pagamento incrível. Eu vou te dando mais detalhes no decorrer do vídeo. Vamos a esse tour completo. Eu vou te apresentar em detalhes esse imóvel. Essa é uma casa padrão de três dormitórios com uma suíte. 138 metros, né, ponto 60. E ela está avaliada aqui, está à venda por 1,380 um mas calma, não se assuste, essa é uma casa mobiliária desdecorada de altíssimo padrão. Eu tenho imóveis aqui, sem imóveis, na faixa de, por exemplo, eu tenho 4 dormitórios por 960 mil. Da entrega para o ano que vem, com uma condição de pagamento imperdível. Apenas 96 mil de entrada e o saldo em até até 72 vezes direto com a construtora Tudo isso corrigido pelo INCC O INCC deu umas alteradas esse ano Mas ainda é a menor correção que a gente vai ter né, e tem uh, Dito isso, eu tenho outros imóveis à venda aí no condomínio Por exemplo, uma outra casa de três dormitórios tipo essa Sem ser a de esquina né, Que tem as de esquina e tem as de meio eu tenho uma outra de três dormitórios com 143 metros por 990, daí 100 imóveis, com a mesma condição, 99 mil de entrada e o saldo em 72 vezes. E se você quer um prazo um pouco maior ainda, eu tenho também um exemplo de uma de dois dormitórios com 121 metros, é uma metragem excelente. Com 72 mil de entrada e o saldo em 84 vezes. Daí esse imóvel você receberá em 2023. Assim que você receber esses imóveis, você tem a possibilidade também de fazer um financiamento bancário. Daí para transferir esse crédito aí para esse né, saldo devedor para um banco. Aí você vê o que acha melhor, mas pode seguir pagando direto para a consultora. Então vamos a esse tour completo. Para maiores informações, vou deixar meu contato aí embaixo. Já deixa seu like, se inscreve no canal, nos ajuda aí. Ativa o sininho se você quer ficar acompanhando as ofertas, os vídeos. É muito importante para nós. É muito gratificante receber o seu feedback nos comentários. Tá certo? Então vamos ao vídeo. Aqui a gente já vê que o imóvel é realmente finamente mobiliado e decorado temos uma espécie aqui não é um cantinho alemão porque não é um canto né mas é um banquinho ali com a você de repente arquiteto que está vendo esse vídeo que, que é um cantinho alemão ou é um banquinho uma mesa com banquinho não olha só o um imóvel rico em detalhes ele está bem mobiliado realmente está né completo Pronto para uso. Esse já vai ser entregue agora no final do ano. Olha só, fazer um estofado aveludado. Esse aqui, se eu não me engano, foi feito pela uh, filha do construtor, que é arquiteta. Então, se você também. Uma outra dica que eu dou aqui nesses vídeos: esses vídeos eu faço, obviamente, para venda, mas se você. Quer mobiliar o seu imóvel, já tem, gosta de ver esses projetos, essas inovações, o que, que está na moda atualmente. Você me solicita aí também os contatos do arquiteto, do projetista. De todos os imóveis são feitos aqui no litoral, em Capão da Canoa. Então a gente tem esse pessoal aqui. E ele pode. o projeto pode ser feito de forma nacional, internacional. Né? Os arquitetos... Uh trabalham aí hoje, né, com a internet, pode te apresentar um projeto e você independente do lugar, pode ter um projeto na sua casa de um renomado arquiteto gaúcho, né? Os móveis que são mais de uma forma nacional, mas também a gente passa aí sem custo algum, te passa a indicação desses profissionais de altíssima qualidade. Olha só esse lustre também bem bacana, uma luz quente, um lustre bem moderno. Aqui a gente tem uma, uma churrasqueira, só tira o espeto e já larga na mesa, né? Tá bem aqui a área de jantar, se conversa bem. Aqui a gente tem um granito, um não é um granito um Celestone branco Prime. Ali atrás também essas casas tem um pátio. E ali atrás a gente vai ver ali tem uma hidro, né, uma spa. Olha só os detalhes em madeira. Muito bonito esse imóvel. Também o imóvel, esse de esquina, leva uma vantagem que ele tem essas aberturas. Tanto né, para frontais, na parte traseira e nas laterais. Né? A maioria, fora a esquina, vai ter abertura só para frente e para trás. Então, realmente, as de esquina tem um valor agregado um pouco maior. que a parte da... No forno, coifa, uma coifa bem grande, bem bacana mesmo a cozinha sendo bem ventilada, é legal ter uma coifa assim né, que atende bem ao fogão fogão de cinco bocas, eletrolux ali a gente tem um forno da Fischer os eletros também de altíssima qualidade da linha Inox Na praia é bacana né a gente tem a... Esse condomínio não é tão próximo do mar Mas Maresia A gente tem no litoral Não tem como fugir muito E a linha Inox além de ser muito bonita Ela tem uma durabilidade maior Aqui ficou muito legal O rebaixo em gesso Essa luminária em LED embutida Ali no, no rebaixo Na cozinha dando toda uma estética Aqui também embaixo do balcão Olha que estética bonita. Esse branco prime, esse celestone também é um espetáculo, né? Torneira monocomando, água quente instalada já. Claro, como a gente está em um condomínio de alto padrão, já tudo com esperar para split, água quente, né, o gás ali. Então, isso ainda vale ressaltar, mas é... É padrão. Eu tenho também, pessoal, para você que está vendo esse vídeo: se possível, deixe seu like, curta, comenta, ativa o sininho ali para ficar por dentro dos outros vídeos. A gente está começando, a gente sem chegou a 500 inscritos, aí, que já é muita coisa, né? já é bem bacana, está chegando rápido. Espero chegar logo aí a mil inscritos. E muito obrigado a você que é inscrito e está nos acompanhando aí. Você não sabe quanto é importante, quando quanto a gente fica feliz por isso. E voltando aqui, eu tenho também outros imóveis à venda. Em condomínio, casas individuais. Né? Tenho apartamentos também. Então, se você procura um imóvel no litoral, entre em contato. Tenho também alguma coisa na Serra. Gramado, Canela. E a gente está fazendo essa forma aí de apresentar, que não é nova, mas hoje em dia está mais do que necessária, né? Não é mais um luxo apresentar os imóveis aí a você cliente, dessa forma em vídeo, para você já meio que pré-selecionar, conhecer o imóvel e agendar sua visita para ver os melhores pessoalmente. Aqui a gente também tem um lavabo, lembrando que é um três dormitórios com suíte, Lavabo. Outra coisa desse imóvel aqui, tá? Recapitulando, esse aqui tem 138 metros. Ponto 60. O valor desse imóvel 1.380. Nesse aqui a gente consegue um prazo um pouco menor. Eu acho que até umas 60 vezes eu consigo para ti, tá? Então com a entrada aí um pouco maior também uns 30%, tá certo? Esse imóvel vai ficar do jeito que está, climatizado, com toda a mobília que você está vendo, com tudo que você está vendo aí. Tá certo? Ele nunca foi usado. É um imóvel de demonstração da construtora. Então ele fica do jeito que está. Então se você procura imóvel assim mais pronto já para o fim do ano, essa é uma excelente opção. E se tiver um tempinho a mais para receber seus imóveis... Uh, para o ano que vem, para 2023 A gente tem esses outros prazos de 72 vezes, 84 vezes A gente tem até para 2024 com 90 vezes Olha só, que quarto bonito Os quartos desse imóvel são lindos Olha essa cabeceira Com esse bege, marrom, com um fundo preto ali Eu achei muito bonita Com essa roupa de cama branca Sei lá, parece um estilo mais provençal, assim, alguma coisa... Olha essas luminárias também, já numa pegada mais industrial. Olha que bonito. Pra leitura, assim, já pode se alongar ali por cima, pega um pouco da cama. Já com a TV, um painel aqui. Bem bacana, um bom espaço de circulação, uma cama bem grande, roupeiro em L... Essa cabeceira eu achei muito bonita Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo Porque eu estou mostrando em mais detalhes esse imóvel É um imóvel realmente muito bonito Mas vale a pena A gente vai ter um pouquinho mais de 17 minutos Então muito obrigado se você está assistindo até agora a gente está começando no canal assim a gente não tem uma retenção de público muito bacana né mas sempre tem aqueles que que curtem e, e olhem olham até o final olha só aqui a gente tem um banheiro principal a gente tem um lavabo lá embaixo e tem um banheiro principal aqui em cima que atende os dois quartos aqui a gente tem esse quarto também muito bonito numa configuração mais de solteiros né para os filhos duas camas olha só mais na mesma linha Cabeceira estofada, fazendo um L ali, deixando o quarto bem aconchegante, bem naquela cama ali que fica encostada na parede ali para não ter o contato com a parede gelada. Olha só, decoração também, um capricho, 100% rebaixado em gesso. O imóvel, lembrando, fica do jeito que está a roupa de cama, quadros, luminárias, tudo. Tudo que você está vendo aí no vídeo, se você comprar esse imóvel, é seu. Então, nada será alterado, nada será trocado, a não ser, claro, que tenha um defeito, alguma coisa assim. Olha só. E você está aqui, a TV fica ali dentro do roupeiro, tá? Então eu acabei não mostrando Ah não, perdão, ah, não é nesse aqui A TV fica ali no painel Estava confundindo com outro imóvel Olha só Se você ficou até agora, no... olha aqui o corredor também, bem bacana, né? Até o corredor é decorado E agora a gente chegou nessa suíte incrível Olha que suíte bonita a gente tem esse, quase que um closet aberto A gente tem toda a parede do fundo em roupeiros Mais a lateral A gente tem esse painel no meio que divide os roupeiros ali Poderia até ser fechado, se quiser Vai fazer um closet fechado também Mas ficou bem legal assim Uma cama bem grande Cabeceira estofada também Muito bonita Ripado ali em cima da cabeceira Espelhos e olha esse painel Olha o visual desse Que bacana, né Os móveis nessa parte em branco É tudo laca É um móvel muito, be muito belo E também tem um valor agregado Bem, bem considerável Olha ele como brilha Olha o brilho desse imóvel. Achei muito bonito na lateral ali com os quadros, metendo bem o verão, a praia. Mais uma plantinha. Olha que bacana. eu achei essa suíte um espetáculo se você ficou até agora no vídeo, muito obrigado te agradeço de coração se você procura imóvel entre em contato se está vendo aí porque gosta admira esses imóveis gosta de ver, encaminhe aí para um amigo, compartilha também quem sabe ele também não gosta igual a você né e comenta se assistiu até agora ali, comenta a cidade de onde você está assistindo isso vai fazer com que eu veja as pessoas que estão até agora Esses vídeos longos é meio que um teste Então, né, se o pessoal acabar não assistindo muito A gente pode fazer vídeos um pouco mais rápidos Tá certo? Olha só Esse romper aí também tudo em vidro. Ali eu não, acabei não abrindo, mas esses nichos ali onde tem a parte é umas portinhas também abre. Então dá para guardar bastante coisa. Aqui a gente tem também a suíte. O banheiro da suíte, né? Ventilação direta pra rua. Bem bacana também. E é isso. A gente vai ficando por aqui. Lembrando que esse imóvel está à venda, 3 dormitórios, 138 metros, ponto 60, 1 milhão 380, uma entrada aí de uns 30% e um saldo até em 60 vezes. Muito obrigado novamente, eu sei que já agradeci, mas realmente eu fico muito grato para você que está acompanhando o nosso trabalho aí. A gente vai ficando por aqui Eu tenho outros vídeos de imóveis assim nesse padrão Imóveis também diferentes um pouco Apartamentos e tudo mais Comenta aí embaixo se você gosta de vídeos assim mais longos Ou prefere vídeos mais rápidos Se inscreva no canal, deixe seu like Curta, comenta, compartilha Se você quiser ver um vídeo desse imóvel Dessa infraestrutura, pede aí Fica com Deus e até o próximo vídeo.